irreverenciados, né? um cara como Cortella, um cara como Pondé um cara como Karnal pô, são caras que assim, a qualquer momento que eles abrem a boca tem alguma coisa de lúcida que ajuda alguém que melhora a vida de alguém que, pô, são, são, eu tenho uma admiração por eles é, imensa entendendo por admiração é, é, duas coisas primeiro é, você ficar embasbacado e segundo saber que aquilo que você está vendo você não consegue fazer, né? Então, a admiração tem um pouco disso. Um pouco de inacessibilidade e um pouco de embasbacamento. E, e, e, e, e, e assim, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito, cada um na sua especificidade, aquilo que eles fazem é simplesmente maravilhoso, é simplesmente incrível. Eles dão um nó em pingo d'água, né? Como professores... Eu já assisti a aula de todos, eles dão um nó em pingo d'água, eles são incríveis, eles são, eles são gênios da didática, né? então eles são profundamente alegradores para mim. Eu tenho condição de apreciá-los, né? eu tenho condição de admirá-los, porque eu mais ou menos sei é, é, o jogo que eles jogam com tanta excelência. Você também é, né? Você também. Tá Não, lá mas, no... é, então, mas aí, aí, claro, aí caberá a eles um dia é, é, essa, essa constatação, né? É, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, né? Muitíssima, muitíssima, porque, é, é, sei lá, acho que é um, é um é um pudor herdado da minha mãe, né? É, sabe? Minha mãe assim, olha, é, é não, não fale de você, e se for falar, não fale bem de você, porque depõe meu filho, é muito feio, qualquer um pode falar bem de si, não é? E você sabe que é, décadas depois, eu estava na França e um dos meus professores mais queridos, chamado Bourdieu, ele me solta a seguinte frase Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado Caralho, caralho, velho. Eu eu, <risos> é, eu gravava e depois eu transcrevia, sabe? À noite, assim, <risos> no banheiro, transcrevendo e tal, né? Eu falei: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto já. Aí eu falei: bom, não estou entendendo. Então, né? E você sabe? É, velho. Como assim? Não tô entendendo, cara, né? Assim, né? Tem abril, né? Tem culhão, velho, né? Põe o saco em cima da mesa e entende a porra do negócio. Leia 30 vezes, mas entende. Aí eu falo, bom, é porque é muito comprida. Quando eu chego no final, não lembro mais do começo. Então eu, eu vou falar tipo rápido, tipo Fernando Henrique, né? Eu não entendi. Né? Então vamos agora palavra por palavra. Os, os, por enquanto nenhum problema. Os circuitos de consagração consagração social consagração ficar esquisito consagração consagração social viva serão mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado aí na aula seguinte levantei a mão professor e era do caralho, porque ele dava aula, tinha telão em seis salas e ele na sétima, né? E como é que eu falo, não entendi porra nenhuma em francês. Bah, bah, j'ai rien compris du tout. Alors les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces. Mas <risos> bah, j'ai rien compris. o cara olhou para mim e falou: "E portanto, c'est évident." E, e, e o que quer dizer? E no entanto, é óbvio. Aí você, né? você já está você já ali meio humilhado. O cara chega, né? E com, cal... é que você é burro. com o mesmo. calcanhar, né? né? Primeiro na da esquerda e segundo na da direita. Né? Aí você fala: então, é evidente, mas assim, tipo, eu não, eu não entendi. Aí ele virou para mim e falou. O senhor vai lançar um livro Fiquei até feliz porque o exemplo Ele me, me devolveu um tiquinho de dignidade O senhor vai lançar um livro E o senhor vai receber três elogios O primeiro é da sua mãe O segundo é daquele seu colega de faculdade Melhor amigo que substitui Quando está com diarreia E o terceiro é de um cara que você não conhece Que veio de outro lugar Para adotar o seu livro e tal E os três elogiam do mesmo jeito Parabéns, excelente trabalho Aí ele parou Entendeu até aqui? Entendi Qual dos três elogios É mais consagrador Na cara, sociedade? Tudo é? cara que você nunca viu Então agora retom é, é, retomemos é, é a frase Os circuitos De consagração social Serão tanto mais eficaz Quanto mais longe eles passarem Do objeto consagrado Pergunto, vê que é óbvio Eu pergunto a você então, qual é o elogio mais ineficaz do mundo? O seu próprio. O próprio, distância zero. E a minha mãe, que me dizia, filho, não fale bem de si. E pois é, tua mãe, tinha com, a, um... com a percepção do mundo dela. Dona Nilza, dona Nilza, dona, Sim, dona Nilza. Não precisou ir para a França. É, já...